Olá pessoal, aqui é o professor João Fábio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com a nossa primeira aula de Arduino básico usando programação em blocos. É, eu gostaria de apresentar para vocês, começando um conceito de eletrônica, que é o conceito de tensão, corrente e resistência. Então aqui nesse circuito né, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é um simulador de eletrônica e eu tenho aqui uma fonte de tensão, né? pode-se considerar que é uma pilha ou daqueles carregadores de notebook né? que ele tem alimentação de 5 volts. E eu tenho uma resistência aqui, que só para exemplificar eu coloquei de 5 ohms. Então, quando eu tenho uma alimentação de 5 volts e uma resistência de 5 ohms, quando eu executo, quando eu conecto esse circuito, né? faço a conexão aqui, ele vai passar 1 ampere por esse resistor né? e pela fonte de alimentação. Se eu alterar o valor do resistor aqui, vamos colocar aqui um resistor de 100 ohms, por exemplo. Né? Então o que vai acontecer? Vai ter mais dificuldade de passar a corrente. E a corrente que vai passar é os 50 miliamperes, que é os 5 volts da alimentação divididos pelos 100 ohms da resistência. Ok? Só mais um exemplo, se eu mudar aqui para 200, né? eu vou ter uma passagem de corrente aqui de 25 mA. tá ok, pessoal? Então, com base nesse conceito aqui que funciona todos os dispositivos eletrônicos, a alimentação aí que vem da corrente da tomada, né, 110 ou 220 volts, tem a ver com essa questão aqui de gerar energia para o funcionamento dos circuitos é, eletrônicos. Então, outro conceito que eu queria apresentar para vocês aqui é o conceito de placa de prototipação, também conhecida como protoboard. Né? Então, aqui no meu ambiente de simulação Tinkercad Circuits, eu tenho aqui placas de é, simulação, né, de prototipação, como essa, que você pode conectar os seus circuitos e fazer os seus é, sistemas de é, eletrônica, né, que é o nosso objetivo aqui, né, aprender programação e eletrônica. Então, como é que funciona uma Placa de prototipação dessa, uma protoboard. Ela tem normalmente aqui em cima duas linhas de pinos, né, de buraquinhos conectados que está escrito aqui menos e mais. Observem aqui a hora que eu coloco o mouse, né, ele dá um highlight em verdinho de todos os pinos que estão conectados entre si. Então aqui em cima e aqui embaixo, elas estão conectados, esses pinos estão conectados horizontalmente. Né? Usualmente é colocado aqui a alimentação de 5 volts. E aqui é o outro lado da bateria para fornecer os 0V né, para você poder fazer o circuito. E aqui no meio eu tenho esses, né, essas colunas que estão ligadas aqui 5 cinco em 5. Cinco, né? Cada coluna dessa liga os cinco pininhos aqui, os cinco buraquinhos. Então eu tenho aqui a parte de cima né, ligado de 5 em 5 e a parte de baixo ligado também de 5 em 5. Então essa aqui é a minha protoboard. Agora eu vou colocar aqui um circuito básico que é igual aquele que eu já tinha mostrado para vocês lá no simulador de eletrônica, que é o circuito que tem uma alimentação. No caso aqui eu estou tirando a alimentação do meu Arduino, que é uma plaquinha de microcontrolador que a gente vai estudar aqui nesse curso. Né? Então eu tenho aqui o Arduino fornecendo 5 volts. Está vendo que esse fiozinho aqui vermelho ele conecta os 5 volts nessa barra de alimentação aqui embaixo da protoboard e o GND ou ground ou terra é o outro lado da alimentação que conecta aqui nesse fiozinho né, nessa parte da protoboard negativo Então aqui ó eu coloquei um dispositivo aqui para é, verificar é o um chamado multímetro na é, posição de voltímetro, né? então ele analisa quantos volts tem e aqui eu coloquei um outro que é um amperímetro que analisa quantos amperes estão passando aí pelo meu circuito. E aqui está o meu resistor, ó, lembra o resistor? Então esse daqui é de 100 ohms, né? então quando eu ligo esse circuito o meu Arduino vai gerar os 5 volts, Esse 5 volts ele vai passar por esse fio aqui ó, até essa barrinha de 5 conectores, aí tem esse fiozinho aqui que liga nessa outra barrinha, e aqui eu tenho o resistor que tem o terminal 1 e o terminal 2 que estão também conectando. E daí aqui passa pelo meu medidor de corrente, né, meu perímetro e volta aqui para o negativo. Opa, está errado aqui. Volta aqui para o negativo. Né? Então eu vou ter aqui, quando eu executar a minha simulação, aquela mesma corrente, né, aquela mesma tensão de 5 volts, lá que eu mostrei no simulador, e a mesma corrente de 50 mA passando aqui pelo resistor de... 100 ohms. Se eu mudar o resistor aqui para 200 ohms, eu vou ter, passando os 25 mA. Ok, pessoal? Bem, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero mostrar um circuito que não só passa energia, mas faz alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui um componente que é o LED, que é basicamente uma luzinha. Eu vou colocar aqui no lugar daquele fiozinho. Então, o que vai acontecer quando passar energia por esse LED? Né? Esse LED é aquela luzinha que tem nos equipamentos eletrônicos que acende quando você liga eles na tomada. Então, na hora que eu iniciar aqui a, a simulação, o meu LED vai acender. Está vendo? Ó, os 5 volts está passando energia pelo LED, diminui um pouquinho a corrente aqui, porque o LED gasta um pouco da energia né? e diminui um pouco a corrente de alimentação. Agora, o que eu quero fazer, então, no meu curso de Arduino básico? eu quero fazer esse LED, essa luzinha, piscar então eu vou conectar aqui a alimentação do meu circuito não mais aqui no 5V, mas eu vou ligar no pino 13 do Arduino e daí eu vou fazer um programa vou fazer um programa aqui que faz o LED acender por um segundo e depois apagar por um segundo isso aqui eu clico aqui no código né? então eu vou mostrar aqui com mais detalhes para vocês como funciona esse meu código de controle do funcionamento do Arduino, tá vendo aqui? Ó. Então eu tenho aqui alguns comandos que eu posso colocar nessa programação e eu tenho aqui o comando definir pino 13 como alto então o pino 13 do Arduino eu vou colocar ele no nível lógico alto que quer dizer o que? Que ele vai colocar aqui 5 volts e portanto vai gerar energia para o circuito e fazer o LED acender aí eu coloco aqui um comando para guardar mil milissegundos, né, que é mil milésimo de segundo ou um segundo, aí eu coloco no pino 13 o valor baixo para apagar o LED e espero novamente é, mil milissegundos. Então o que, que esse programa vai fazer aqui na hora que eu executá-lo? Ele vai fazer o LED acender por um segundo e apagar por um segundo e depois esse programa vai executar repetidamente fazendo o LED apagar e acender continuamente aqui. Ele põe energia no meu LED, né? aí ele tira energia do meu LED. É, ó, põe 5V por 1 um segundo, aí põe 0V por 1 um segundo E assim funciona o meu é, sistema de alimentação, de controle de funcionamento aqui do meu LED Vou colocar aqui o meu multímetro, medindo a tensão né, Para vocês verem que fica 1 um segundo ó, alimentado por volta de 5V Deu 4 e pouquinho aqui e 1 um segundo desligado se eu quiser alterar o funcionamento aqui do meu sistema, por exemplo, vou fazer piscar mais rápido Vou passar para 500 milissegundos aqui Então ele fica meio segundo aceso e meio segundo apagado A hora que eu executo a simulação, o meu LED ele vai piscar, né? acende e apaga mais rapidamente Ok pessoal? Então Posso alterar aqui o meu programa e vou fazer o meu LED piscar, minha luzinha piscar. Essa foi a nossa primeira aula de utilização de blocos, que é o nome dessas caixinhas aqui, para programar o Arduino e na próxima aula teremos mais novidades aí. Fiquem ligados, muito obrigado, até a próxima.